Gente, vamos às repartições? Vamos começar a primeira. Eu vou repartir dos dois lados iguais. Da ponta da orelha, numa diagonal para trás, eu vou até o alto da cabeça. Do outro lado, a mesma coisa. Da ponta da orelha, venho numa diagonal para trás até o cucuruto. A frente eu vou separar em três partes, alto da sobrancelha, afunilando, não chega a formar um triângulo porque vai ficar um quadradinho aqui atrás que vai ficar reto aqui, e as duas partes laterais que sobraram. Prendo essa parte aqui no rabo de cavalo bem firme porque eu vou começar a trabalhar essa parte aqui de cima e eu não quero que nenhum fio se solte. Presta bem atenção o que nós vamos fazer aqui agora. Primeiro de tudo, pentear bem. Agora aqui na frente, eu vou pegar umas mechinhas muito finas, com no máximo um dedo de largura. Eu vou repartir esta mecha no meio, sempre alinhando com o nariz. Vou dar um nó. Ajeita o cabelo, ó. Você faz assim, ó, para um lado pro outro, ajeita e vai soltar este nó lá na frente. Vamos pegar mais uma mechinha fina, sempre alinha com o nariz, dividiu no meio e dou outro nozinho. Vocês têm sempre que olhar se este nozinho está alinhado com o nariz. Então, cada mechinha que eu tirar. E for repartir no meio para dar um nó, eu tenho que olhar, não com a mecha da frente, não compara com a mecha da frente. Você vai comparar sempre com o nariz, para não correr risco de ficar torto. Faço a mesma coisa até terminar toda esta faixa de cabelo. Etapa, eu vou pegar uma serinha um óleo e eu vou passar em cada mechinha dessas que foi separada aqui do nozinho, dos dois lados, só para dar uma maior definição. Peguei as mechinhas deste lado do nó, coloquei aqui para trás, agora eu vou trabalhar a primeira lateral. Eu pego esta primeira lateral e divido. Em duas partes, também na diagonal, ó, tudo apontando aqui pro cucuruto. Então, eu vou trazer a primeira trança aqui pra cima. Essa primeira trança, eu vou, a parte de cima, eu vou embutir as mechinhas que ficaram do nó, e a parte de baixo eu vou embutir da própria mecha. Aqui, eu prendo pra não misturar os fios e vamos trabalhar. Peguei uma mecha fina, dividi em três partes e eu vou passar as mechas por baixo uma das outras. Isso vai fazer uma trança invertida, por baixo, da ponta para o meio, por baixo. Aqui eu vou embutir a primeira mecha. Eu vou sempre trabalhar com as mãos bem grudadas na cabeça... Para essa trança ficar bem justinha, bem apertadinha na cabeça, ó, a parte de baixo eu tiro da própria mecha, que eu vou, onde eu vou embutir a própria mecha, e a parte de cima eu vou embutir aquelas mechinhas dos nós. Vamos fazer a mesma coisa, vamos medir mais ou menos a mesma altura para que não fique diferente ou muito diferente, e da mesma forma que do outro lado eu divido em três partes e começo a fazer uma trança invertida aonde a, o lado de cima eu vou embutir as mechinhas que eu separei dos nozinhos a parte de baixo. Eu vou embutir da própria mecha. E sempre trabalhando com as mãos bem pertinho da cabeça para a trancinha não ficar frouxa. Agora eu faço mais um pouco dessa trança e reservo. E do lado de cá, como eu disse, igualzinho, nós vamos puxar a trancinha invertida de três pontas subindo na direção aqui em cima também do cucuruto. fazer um pouco mais de trança só para ter uma folga na hora de prender e gente isso daqui não é trança raiz trança nagô tá aquilo tem uma outra técnica isso daqui é uma trança embutida que eu faço bem perto do couro cabeludo para dar esse efeito de trança raiz mas a trança nagô é uma outra coisa outro curso Terminei as minhas tranças, já estou vendo aqui um trabalho muito lindo. E agora eu vou incrementar um pouco mais. Agora, as quatro trancinhas eu vou subir e vou prender um rabinho com as quatro trancinhas, mas bem aqui em cima. Sempre alinhando com o nariz. Vamos desmanchar o que sobrou das trancinhas. Se você quiser deixar também essas tranças aqui continuando, não tem problema. Vou tirar uma parte, um pedacinho de uma mecha. Vamos pentear esta mecha. Passar a serinha para ficar bem limpo. E enrolar o elástico de silicone. Para prender... Eu vou usar um grampinho número 5. Eu abro um pouco este grampinho. A pontinha eu vou enrolar num dos lados do grampinho. E aí eu vou colocar lá dentro de forma que não saia a ponta lá do outro lado, tá? Então eu tô jogando para a lateral. Este rabo de cavalo ainda não ficou para o alto eu quero que ele fique assim ó exagerado bem lá para cima o que que eu vou fazer vou pegar grampinhos pequenos ó levanta um pouquinho essa cobertura de elástico e enfio os grampinhos de frente para trás Pus um do lado de cá e agora eu vou fazer a mesma coisa deste lado se você sentir a necessidade de colocar um terceiro grampinho, não tem problema É só colocar Meu rabo de cavalo ficou mais empinado Agora eu vou pegar mechas De cima para baixo eu vou desfiar aqui atrás Mas eu vou desfiar só na raiz Vou jogar um spray forte Volto limpando. Agora aqui eu vou abrir. Mais uma vez, vou tirar outra parte, desfiar a raiz, spray, faço um pouco de limpeza aqui e vou abrir este cabelo. A última parte, a mesma coisa, desfio. Passo spray e jogo por cima, abrindo com um pente garfo. Eu vou ajeitando esta parte. Se eu quiser deixar mais para frente, se eu quiser deixar mais alta, se eu quiser fazer marcações, você pode deixar assim. Eu vou fazer umas marcações que eu amo. Gente, eu quero mostrar para vocês o trabalho de hoje. Olha que coisa mais linda! Fica muito bonito, não é difícil de fazer. Esse cabelo você pode cachear ou você pode também fazer em cabelo cacheado. Inscreva-se no canal, muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima!